Music, vacation, homework. O que que essas palavras têm em comum? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da Brilhagem. Hoje nós vamos falar sobre palavras que não têm plural em inglês. Por incrível que pareça. Sim, existem palavras que não tem plural no idioma. E se você gostou dessa ideia, já deixa o like aqui embaixo para ficar feliz. Inscreva-se no canal. Dá um, um tapa no belzinho, que é o nosso sininho para você ser avisado das próximas aulas, tá bom? E me segue lá no Instagram, os links estão aqui embaixo. Lá você pode assistir mais aulas de inglês e também interagir comigo. Mandar aquela mensagem por DM, esperta, para ajudar você com as suas dúvidas. Então vamos lá, o flash está colocando aqui na, na nossa tela a palavra music. A palavra vacation e também a palavra homework. Music é a música, né? O estilo musical. Vacation, férias e... é homework, né Flávio? Homework. Homework significa lição de casa. Muito bem. Se você tem uh, músicas, se você tem uh, férias e se você tem lições de casa, que são palavras que você coloca no plural, né? No português. Em inglês, provavelmente, você vai pensar que é só colocar o S e tá tudo certo, não é verdade? mas não, não é verdade porque essas palavras aqui, o flash coloca o s aqui mas ele vai tirar esses s aqui porque não existe essas palavras não existem com o s e também não existem com outras terminações que identificam uh, plural não existe porque essas palavras não tem plural aí você me pergunta assim pô, Junior, mas então como é que eu faço para colocar essas palavras no plural? existe uma maneira? existe sim, você pode usar os quantifiers que seria a uh, a lot of, ou much, então você pode colocar uh, a lot of uh, music, a lot of uh, vacation, a lot of homework, ou much. Much music, much vacation, much homework, que seriam os quantifiers, as, o que dá as quantidades, a ideia de plural, para essas palavras aqui embaixo. Então, nada de falar music, nada de falar vacations, ou nada de falar homework. Se você tem muita homework para fazer, I have a lot of homework to do. Homework continuando singular. I love to listen uh, to music. Eu amo escutar música, ou eu amo escutar músicas, sei lá, quando você fala de estilos musicais. Ou oh, I have so much vacation. Eu tenho muitas férias, a lot of vacation também, muitas férias. E não somente essas três palavras, mas eu trago mais. Trago mais palavras aqui que não tem plural. Né? que além de music, vacation e homework, estou olhando aqui na minha colinha, nós temos information. Information é outra palavra que não tem plural. Então, se você tem algumas informações para dar para alguém, você não tem uh, some information, não. Você tem a lot of information, sem o s. Aposto que dessa aí, você essa, essa você não sabia, hein, Flash? Essa você não sabia. É novidade para você, assim como para você também é uma novidade. E olha que eu, eu cometi esse erro, mesmo quando eu era aluno avançado de inglês, eu cometi esse erro. Então você também pode estar cometendo ele aí também. E temos outras, outras palavras além de information, como por exemplo, equipment, equipment, que é equipamento, equipment, não tem equipment, não tem com a letra S, é só colocar essa palavra e está tudo certo. Ou você pode colocar a lot of equipment, né? Ou uh, many equipment, já que é uma palavra contável, né? Um substantivo contável, então você usa many. Porque as outras que eu coloquei anteriormente são incontáveis, então você usa o much, tá? Mais, mais do que equipment, nós temos furniture, furniture, furniture que significa móveis, mobílias. Então na minha casa, in my house, uh, there are uh, many furniture, tem muitas mobílias, or... There are a lot of furniture. Sem o S. Software também não vai para o plural. Se você tem muito softwares no seu computador, assim como o Flash, você está surpreso agora, né, Flash? Tenho certeza que você está. Então é software do mesmo jeito, sem colocar S, S, nada do tipo. Medicine, medicine que é remédio, né, são remédios. Medicine não tem plural. Se você achou essa dica aqui interessante, se você achou isso, isso mudou a sua vida, mudou o rumo dos seus estudos. Deixa o like aqui nesse vídeo para ficar feliz e eu te convido a não ir embora, eu te convido a ficar aqui, porque eu separei mais esses outros dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito na sua jornada rumo à brilhagem na fluência no inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Flash aqui comigo participando mais uma vez. Thank you very much, Flash, for being here with us and thank you so much for watching. E lembre-se todos vocês, I see you around. Bye.